Vem cá, você tá sabendo que Santos está concorrendo a um dos principais prêmios de turismo do país? E você pode ajudar a ganhar votando muito pela internet no prêmio Top Destinos Turísticos 2022. Santos está concorrendo em três categorias, turismo cultural, turismo de negócios e eventos e turismo de esportes. Ó, oh, para você entender, essas três categorias têm relação com esses grandes eventos aí. Agora que você já sabe tudo, dá uma olhada como é fácil votar nas três opções logando pelo Facebook. É só acessar www.votetop.com.br, vai clicar em Vote Agora e em seguida logar no seu Facebook. Depois é só votar nas categorias que Santos está concorrendo. Bora votar muito para a Nota Santos ganhar o Prêmio Top Destinos Turísticos 2022!